Que muito prestigia a todos nós. Obrigado, é, Bruno. Obrigado. Não Tudo é à toa, é um né? Não é à toa que é doutor Bruno da Não é à toa. <risos> lembro, lembro até hoje, lembro até hoje da, da primeira vez em que encontrei, que conheci doutor Bruno na, no Instituto do Direito Público em Brasília, IDP Brasília, e era um sábado, passaríamos o sábado inteirinho, mergulhados, falando sobre prestação de contas. E eu lembro que a hora que começou a aula, ele estava ali, sisudo olhando, ouvindo tudo aquilo. Daqui a pouco ele começou a me fazer perguntas, perguntas, perguntas. Aí eu pensei, pronto, agora ele gostou <risos> do assunto. É. E ali ele dava cambalhota na matéria e começou a perceber detalhes e mais detalhes e a aula enriqueceu a aula de uma forma brilhante com todas as perguntas que ele fez. E hoje, né, essa honra de estar no TRE com os juízes, eu sei, eu conheço os textos, o primor dos votos do doutor Bruno e eu sempre digo a ele, ele já me arrancou muitas lágrimas. De orgulho, acho que é um negócio que ficou lá para trás. É algo muito maior, assim é uma verdadeira reverência, doutor Bruno. Obrigado, um abraço carinhoso, é, professor. Beijo, amor. Beijos. Então, professora, vamos lá. Eu queria fazer uma breve apresentação da professora, para aqueles que ainda não a conhecem. A professora Rita é formada pela Universidade de São Paulo, pela USP. Pós-graduada em Direito Eleitoral, especialista em prestações de contas eleitorais e partidárias, analista judiciária, chefe de cartório eleitoral, servidora há 32 anos da Justiça Eleitoral, professor universitário, ou seja, uma vasta experiência na matéria, e com certeza passará para todos nós aqui informações importantíssimas né, para estas eleições, eu considero essas eleições muito tumultuadas, faça inúmeras mudanças na legislação e ainda com esta pandemia que veio para terminar de complicar as nossas vidas. Então, professora, a palavra é sua, fique à vontade, seja bem-vinda, satisfação imensa em tê-la conosco. Ah, muito obrigada, muito obrigada. É, eu só, tô, só quero pedir para vocês, porque assim, a gente vai ter só uma hora, né? É, inclusive, é, Felipe, se você puder deixar aqui para mim relógio, alguma coisa por perto, porque eu sei que eu vou me envolver muito aqui no assunto. É, falar de prestação de contas em uma hora é praticamente... Fazer um milagre. Não, é praticamente <risos> jogar uma gota de água fria na frigideira quente, né? Ela vai evaporar rapidinho. Então, a forma que eu pensei foi separar aqui para vocês o mínimo possível de é, conteúdo, mas, de qualquer forma, colocar o máximo de detalhes naquilo que eu sei que já vai fazer diferença no entendimento do, de tudo que eu tenho ouvido, das dúvidas de vocês, né? Então, é, uma coisa que eu estava conversando com o doutor Sousa Augusto, né, outro dia, como fazer, né, como... É, numa eleição em que a gente sabe que vão ter os maiores é, recursos públicos da história sendo utilizados, junto com a maior fiscalização, porque nunca os bancos de dados estiveram tão unidos, confrontados né, para essa fiscalização do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Temos uma pandemia junto e, infelizmente, de 16 para cá, temos muitas mudanças. Então, os profissionais, para se capacitarem aí, eles precisam realmente de uma dedicação intensa. Eu sempre falo para vocês, e gostaria de, de já, na, nas minhas falas iniciais, dizer que o primeiro preconceito que precisa ser tirado com relação à prestação de contas é achar que compreender prestação de contas é compreender uma matéria que é ligada a números e cálculos e contas, né? Esse é o primeiro grande equívoco. Prestação de contas, tem contador atuando, tem advogado atuando, obrigatoriamente, mas prestação de contas é a matéria das palavras. São as palavras e o entendimento do conceito das palavras que fazem totalmente a diferença numa campanha bem sucedida. E eu posso assegurar isso para vocês porque, de fato, há 32 anos eu estou lidando com esse assunto. né? Na verdade, há 32 na justiça eleitoral, mas há 22 né? desde 98 nas prestações de contas. E, então, primeira coisa, quebrem esse conceito de achar que é a matéria dos números das contas e cálculos. Não. Mas quando você entende que são as palavras que vão definir os corretos cálculos e as corretas quantidades desses limites, todos estabelecidos, porque uma palavra que define, uma das palavras que define a prestação de contas é a palavra limite. Então vamos começar um pouco por ela: limite de arrecadação, limite de gastos, limites específicos de gastos, limites dentro de limites. E aí, o primeiro grande problema que os candidatos vão enfrentar é o limite baixíssimo é, do autofinanciamento. É um limite de 10% do valor do, estabelecido para os gastos totais daquela eleição para aquele cargo naquele município. Então, numa cidade pequena, aí, vamos pegar uma cidade com 20 mil, 15 mil reais para vereador, 20 mil reais... R$ reais vai ser o total, se o limite for de R$ mil, que o candidato vai poder aportar em sua campanha de recursos próprios, financeiros e estimáveis. Bom, primeiro ponto aí. O candidato só vai poder utilizar também na sua campanha desse, dentro desses recursos que ele vai aportar, recursos que sejam da sua propriedade. Primeiro problema que o candidato vai já deparar na campanha de uma providência prévia que ele poderia ter tomado agora e não tomou. Atualizar a sua declaração de bens. A declaração de bens que é entregue à receita é aquela que trazem os bens até dezembro de 19 só que de dezembro até o dia do registro, o patrimônio do candidato, a sua disponibilidade financeira, os seus investimentos, os rendimentos, modificaram, ou para mais ou para menos. Né? Então, isso lá no CANDEX, no sistema de registro de candidatura, você já tem que prever que você tem que atualizar isso. Então, já nas preliminares... Antes da gente chegar lá na data, que seria a data inicial né, para arrecadação, ele tem que tomar esses cuidados prévios. E aí, quando eu falo que a prestação é a matéria das, das palavras, eu vou falar para vocês que três letrinhas, CEP, três letrinhas, código de endereçamento postal, podem atrasar a campanha do candidato em semanas. Por exemplo, se ele tiver com o CEP, o endereço dele divergente, na Receita Federal, e na Justiça Eleitoral e no Partido Político. É muito comum essas mudanças de endereço, e aí não atualiza o endereço. O CEP na hora não bate, e aí aquele CNPJ atrasa. Atrasando o CNPJ, não abre a conta bancária. Não abrindo a conta bancária, o seu adversário, o seu concorrente está lá na rua fazendo campanha e você correndo atrás de documentação. E são detalhes bobos. Por exemplo, lá no CANDEX, no hall de documentos, tem lá os documentos específicos para o candidato se registrar. RG, CPF, etc. Se o candidato, a pessoa que estiver assessorando esses candidatos, pegar a carteira de habilitação, por exemplo para fazer o lançamento do RG e do CPF, na hora que ele estiver lançando os dados lá no CANDEX, na carteira de habilitação não tem o dígito verificador do RG. Aí toca entrar em contato com o candidato para trocar o documento e aquela documentação patinando e aquele registro sendo atrasado por uma palavrinha ali simples. A gente sabe que as contas foram judicializadas. Se elas foram judicializadas, agora o processo judicial eletrônico é o meio, é a forma pela qual toda a documentação digitalizada vai estar lá. Esse mesmo CEP que nós falamos aqui vai ser importante na hora que o advogado estiver fazendo o seu registro, o seu cadastramento no SPCE como representante daquele candidato. Porque se aquele CEP não, do advogado não bater com o CEP que ele tem cadastrado lá para a utilização do PJE, essa prestação de contas já vai ter problemas na representação. Problemas na representação do advogado numa prestação de contas pode, inclusive, implicar numa ausência de capacidade postulatória as contas serem consideradas como não prestadas e o candidato ficar sem quitação eleitoral durante todo o prazo, todo o período daquela daquele cargo ao qual ele concorreu. Imaginem, simplesmente você não observar esses detalhes, as dores de cabeça lá na frente. Aí, vamos falar em contas bancárias, porque é uma o assunto que a gente sabe que dá muita dor de cabeça para vocês antes, durante e depois, né? Dá trabalho, dá dor de cabeça na hora que vocês querem precisam abrir essas contas. Então já vamos falar inicialmente da abertura das contas dos partidos políticos. Partido político é obrigado a abrir agora a conta doações para a campanha, ainda que essa direção esteja constituída sob a forma de comissão provisória. Que prazo que tem para isso? O prazo de 15 de agosto, hoje. Hoje, o que se há publicado, a informação oficial que há até hoje, é que essa conta é obrigatória e deve ser aberta até o dia 15 de agosto. No início agora de agosto, haverá uma nova resolução que vai alterar, é, adequar, atualizar os... As mudanças da Emenda Constitucional 107 de 20 na 23.607, que é a resolução da prestação de contas. Se essa nova resolução mudar esse prazo de 15 de 8 para 26 ou 27 de setembro, como a gente já está ouvindo que é possível sim que ela vá alterar essa data, o partido vai ter até essa nova data para abrir a conta. Hoje, tem que tentar fazer de tudo para abrir, porque essa conta já era para estar aberta desde a eleição passada. Apenas para aqueles que não estavam vigentes na eleição passada, esse prazo é de 15 de agosto. Então, isso deve ser realmente é, cuidado, aí observado e providenciado. Dificuldades que vocês estão tendo os bancos exigindo documentos além do que a resolução e a 9.504 estabelece. Mesmo a carta circular. E aqui vai uma novidade para vocês. Fresquíssima. No dia 28 de julho, agora, o Banco Central expediu um novo comunicado, que é o comunicado 35979. Esse comunicado, Bacen, ele tirou a proibição de abertura de contas nos bancos virtuais, nos bancos digitais. Então agora só não pode abrir conta bancária nos bancos, nos correspondentes bancários. Bancos digitais virtuais, o comunicado Bacen 35979 já permite isso. Não sei até que ponto isso vai ser bom. Mas eu acho que é uma abertura, sim. Normalmente, esses bancos já não cobram as taxas de manutenção. São bancos que a única exigência para a Justiça Eleitoral é que emitam os extratos eletrônicos e façam aquela blindagem para não ingressar recursos nessas contas que tenham origem de um CNPJ. O único CNPJ que pode entrar nessa conta é... O de candidatos e partidos. Então, tendo a blindagem da identificação, essas contas têm de ter identificação de todo e qualquer recurso que entre ali. O banco emitindo extratos eletrônicos, também não há nenhum empecilho para que as contas não sejam abertas aí. E aí, diante de todas essas exigências que vocês sabem que os bancos estão fazendo, os partidos estão com problema no registro da ata. Porque a Lei 13877 inovou, trazendo a necessidade do registro dessa ata quando houver alteração, modificação, qualquer coisa que você vai precisar fazer ali no CNPJ do partido. E sem ter esse CNPJ regular, como é que o partido abre a conta? Bom, essa semana agora, anteontem, entrou na pauta de votação a medida provisória MP 983, que vai modificar, que vai alterar essa exigência. Então, em breve, essa semana agora que entra, nós já vamos ter novidades. E nessa medida provisória 983, ela diz que a responsabilidade, então, por regularização desse CNPJ com a receita, vai ser do TSE. Acredito que via SGIP, Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Então, tem essas duas novidades que eu gostaria que vocês soubessem que está acontecendo aí no mundo das contas bancárias. Uma outra coisa que vocês não podem esquecer é que as gerências dos bancos os bancos que estabeleçam, olhem só como a legislação fala, eventual recusa ou embaraço, a abertura das contas sujeita o responsável ao disposto no artigo 347 do Código Eleitoral, que é desobediência. Sujeitando, inclusive, a detenção e multa, aquela gerência do banco responsável por Qualquer embaraço ou recusa. Isso acontecendo e começando a dificultar a vida de vocês, noticiem o Ministério Público Eleitoral e os juízes eleitorais de sua cidade. Está acontecendo alguma coisa errada ali. Há um descumprimento dos dispositivos legais. Então, noticiem para que essa gerência seja comunicada. Às vezes a telha desconhece os preceitos legais, dessa necessidade da abertura de conta. Partido político deve abrir outras contas, além da, das doações dos partidos, de, doações para a campanha? Pensa no seguinte, vai acabar a eleição, os, partidos vão, os candidatos vão ter sobras, ainda que não sejam muitas, mas vão ter sobras. Qualquer 20, 10, 50, 30, 20, 5, 15 que o partido vai recepcionar é um próprio caixa que o partido faz para se capitalizar. A legislação diz que essas sobras devem ser depositadas em que conta? Na conta outros recursos, a conta ordinária da vida comum do partido. Aí ah, aquele partido que só abriu a conta que era obrigatória doações para campanha não vai poder recepcionar sobras. E essas sobras, a legislação já traz o destino, terão de ir para a direção nacional. Então, você que é dirigente partidário, você que assessora um partido político, você tem que informar o partido dessas consequências da não abertura da conta. Outra coisa, teremos aí um bilhão de fundo partidário, dois bilhões de FEFEC, aí a agremiação não abre as contas dos fundos públicos. Na hora que esse recurso for chegar para você, você ainda vai abrir a conta, ainda vai negociar com a gerência. Você vai perder o tempo da bola. O recurso vai passar por você e vai para outro. Então, é muito importante ter todas as contas abertas. Porque assim, você vai poder estar pronto na hora que esse recurso chegar. Outra coisa também, candidatos. Candid... Ah, sim, os partidos não podem esquecer das cotas da participação feminina. Se o partido receber qualquer recurso do fundo partidário ou do FEFEC, ele é obrigado a destinar no mínimo 30% para gastar, para aplicar ou repassar diretamente ou ele próprio partido realizar os gastos com as campanhas femininas. Detalhe. Isso tudo tem que ser ultra comprovado, tudo detalhado, com provas materiais... Esse dinheiro sendo repassado para a conta, que entre nós alunos a gente chama carinhosamente a conta batom... Que é a conta do fundo partidário para as aplicações dos programas de formação política feminina... Essa conta batom, independente de ter eleição ou não ter eleição... Seja ano ímpar, seja ano par, o partido é obrigado a aplicar 5% no mínimo nos programas de formação das mulheres. Pagar palestras, cursos, eventos, simpósios, sites, não importa. Além desse 5% que o partido tem que aplicar nos anos eleitorais, é obrigado a aplicar os 30%. Ah, professora, mas eu sempre ouço falar que os 30% do ano eleitoral já engloba os 5%. Não é assim que a jurisprudência está entendendo. Tivemos um julgado recente aí, acho que do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, em que foram taxativos. Os 30% da aplicação nas campanhas não se confundem com os 5% dos programas de formação política das mulheres que devem transitar pela conta fundo partidário feminina, que a gente apelida carinhosamente de conta batom. Então, contas bancárias dos partidos, vocês já viram, que tem que abrir para poder movimentar recursos mesmo. Até contribuição e filiado. Você vai ter contribuição filiado está querendo contribuir. Você fala, não tenho a conta, outros recursos. Ele não pode depositar lá na conta doações de campanha, que era a única obrigatória, porque a legislação equivocadamente decidiu assim. É um grande equívoco, mas um dia tudo vai melhorar, né? a legislação vem se alterando dia a dia. Quando eu comecei a trabalhar com prestação de contas, a legislação se resumia a uma folhinha, frente e verso e metade de uma segunda. Hoje nós temos a maior resolução de todos os normativos eleitorais, é a da prestação de contas. Bom, aí vamos lá. Conta dos candidatos. Candidatos vão ter que colocar na sua, que abrir conta, doações para a campanha, obrigatoriamente. Vai, nessa conta ele vai montar, movimentar recursos das pessoas físicas, recursos de outros candidatos que tenham como doador originário uma pessoa física, porque partidos podem passar para candidatos e candidatos podem passar para outros candidatos entre si, recursos públicos e privados. O doador originário sempre vai aparecer, ainda que seja um terceiro candidato que... O partido passou para um candidato, que passou para outro, que passou para outro. Não importa. O doador originário, a pessoa física que fez essa doação, se for doação de pessoa física, vai ter que ir aparecendo em cada prestação de contas. Se for fundo público, só vai poder movimentar nas contas dos fundos públicos. Recebeu o dinheiro do fundo partidário, o partido vai passar pela sua conta fundo partidário... Para a conta fundo partidário do candidato. Recebeu o recurso do FEFEC. Muitos chamam de FEFEC. Mas essa palavra FEFEC parece ser um cara tão chato. FEFEC é um cara mais legal. Então vamos chamá-lo de FEFEC? O FEFEC, quando ele entra na prestação de contas, ele não vai poder ir para a conta do fundo partidário. O candidato vai ter que ter uma conta de fundo especial de financiamento de campanhas. De Fefec aberta. Comentei ontem na live que a gente fez no CRC Alagoas, que eu já tive um aluno, ano passado, que há quatro dias da eleição, o partido liga para ele e falou que ia mandar, e era um valor significativo, que daria assim, um up gigantesco na campanha dele, a quatro dias da eleição. Ele não conseguiu abrir a conta, Fefec. E aí ele não teve o recurso, ele perder a eleição. Será que teria feito diferença? Quem sabe. Mas como é que você entra num jogo que, você, que o recurso é o, o principal elemento desse jogo e você sabe que tem várias portas por onde esses recursos terão de entrar e você não prepara as portas de entrada desses recursos? Depende, né? Às é. vezes você está ali também só para ganhar experiência. Às vezes você não está entrando para ganhar, às vezes você acha divertido participar de uma eleição, mas não está para ganhar. Agora, se você tiver para ganhar, você vai fazer tudo o que você puder fazer para que todas as portas estejam abertas para que tudo que for positivo para viabilizar sua campanha aconteça. Então, recomendo sempre que abram as três. Não incida em taxas bancárias... Tarifas, aquelas de manutenção, essas não. Agora, despesas com DOC, TED, cheque, cartão, isso aí é normal. Vai incidir normalmente, você vai lançar lá no SPCE, na rubrica própria dos, das taxas bancárias. Tranquilo. O SPCE está maravilhoso esse ano, tá? Está bem tranquilo, tem despesas novas criadas. A preocupação que vocês têm com advogado e contador... Como é que vai ficar? O SPCE não vai enlouquecer se eu colocar despesa, se eu registrar o contador e o advogado, mas não colocar pagamento, porque eu não vou pagar pela campanha? Nessas eleições, contador e advogado podem ser pagos à margem da contabilidade eleitoral? Não estão sujeitos a nenhum limite? A nenhum óbvio, a qualquer elemento que estabeleça qualquer Impedimento à ampla defesa. Então, se você utilizar recursos das contas de campanha, você vai registrar nas contas eleitorais com o e advogado. Se você vai pagar a margem da campanha sem utilizar os recursos da campanha, você não vai precisar trazer essas despesas para o SPCE. Mas você vai registrá-los e também vai vinculá-los ao processo, esses advogados no caso, porque eles serão os representantes via PJE dessa prestação de contas. Então, mais do que necessário planejar, organizar, montar a equipe que vai fazer esse planejamento financeiro e estudo dos limites, e aí agora a gente vai voltar naquela história do autofinanciamento. Se o autofinanciamento inclui recursos fi, é, públicos e recursos privados, como é, é, estimáveis, recursos financeiros estimáveis, como é que o candidato, por exemplo, vai utilizar na campanha o seu automóvel, que normalmente as pessoas né, gostam de automóveis mais caros? É, eu tenho dó de gastar com carro, meu carro é um carro baratinho, mas... Normalmente as pessoas gostam muito de carros muito caros. E aí, quando você contabiliza isso em valor de mercado, quanto, quanto seria se você fosse locar o seu veículo durante os 40 e tantos dias da eleição? Quanto isso vai dar? Você já estourou o limite de gasto. Ah, mas como é que vai ser? O candidato vai ter que andar a pé? O candidato vai ter que estudar, vai ter que colocar na ponta do lápis. Se ele vai locar um veículo, tanto a locação do veículo, quanto a seção estimável do veículo do candidato, tem de estar registrado na prestação de contas obrigatoriamente. Agora, o combustível que abastece esse veículo, não. Combustível manutenção do veículo do próprio, que o candidato utiliza, não é nem o veículo do próprio candidato, é... Do, candidato, do veículo que o candidato utiliza na campanha Não é despesa eleitoral Não pode ser registrado na prestação de contas Não pode ser pago nem com recursos de pessoas físicas Nem com os fundos públicos Mas a cessão de uso do veículo tem de estar obrigatoriamente E se ele decidir que ele vai locar esse veículo Também tem de estar lá obrigatoriamente e aí eu já vou falar do combustível, que é o outro babado dessa eleição. Mas antes de falar do combustível, eu vou falar que nem lubrificantes, nem abastecimento, nem manutenção do veículo, nem alimentação do candidato. O candidato não pode ir lá no, ah, quero almoçar hoje lá no Rubaiá, que é um, bairro, um restaurante aqui de São Paulo. O restaurante caro, ah, vou colocar como despesa de campanha. Não. Alimentação do candidato. Motorista do candidato não é despesa de campanha. As três linhas telefônicas, até três linhas telefônicas que o candidato utiliza em seu nome, não é despesa de campanha. Alimentação do motorista. Hospedagem. Quero que o candidato está em campanha... Ah, vou me hospedar lá no Maxud Plaza, paga com o dinheiro da campanha. Não vai poder fazer mais isso. Pode fazer, mas vai pagar com seus recursos CPF. Por um lado, isso é muito bom, porque vai poupar o limite de gastos do candidato. Limite de gastos, o TSE, até o dia 30 de agosto, vai divulgar o valor corrigido, que são... Aqueles mesmos valores de 16, corrigidos até agora, junho de 20. Até 31 de agosto, TSE vai disponibilizar esse valor. Esse valor, você vai ter que fazer planilhas e cálculos e planejamento para saber tudo que você vai gastar. Porque você tem limites específicos. E eu vou dar um exemplo aqui de uma base de cálculo, de um limite específico, que 90% dos profissionais que atuam na campanha, tanto contadores quanto advogado no assessoramento, se equivocam com esse é, percentual. Melhor, equivocam-se né? com esse percentual. Para locação de veículos. Só pode gastar com locação de veículos até 20% do total dos gastos contratados na campanha. Tá. O que, que são gastos contratados? Primeiro erro. A pessoa pega... Ah, meu limite de gastos é 20 mil. Pega 20% e faz em cima de 20 mil. Do total do limite de gastos. 20 mil não é o total dos seus gastos contratados. Dos gastos contratados, você vai tirar tudo aquilo que for cedido... Veículos emprestados, cedidos, não podem estar nesse, nessa base do cálculo desse limite. Transferências que se faça para outros candidatos não é gasto contratado. Gasto contratado são aquelas despesas, aqueles serviços de fato contratados pela campanha. Embora transferências para outros candidatos sejam uma despesa eleitoral que abate do limite de gasto, ela não entra no cômputo para estabelecer essa base do percentual que vai ser utilizado para você saber quanto você vai poder gastar com locação de veículos. É ou não é a matéria das palavras? Esse mesmo raciocínio vai servir para a alimentação do pessoal. Gastos com alimentação de pessoal na campanha não pode ultrapassar 10% do total dos gastos contratados. Vocês já sabem. Então, esse é um limite móvel? Sim, esse é um limite móvel. À medida que você for contratando, esses limites vão se ampliando e você vai conseguir fazer isso sem planejamento? Não vai. Vai conseguir fazer isso sem ter se debruçado, estudado, entendido o conceito de cada palavra e do que ela quer dizer? E aí, chegando, falando sobre o pessoal, aproveitando o gancho aqui que a gente está falando sobre alimentação de pessoal, o pessoal envolvido na campanha, o quantitativo também vai sair, né? Daqui a pouco, junto com os limites de gastos, já sai também o quantitativo... Da, do pessoal que pode ser contratado para as campanhas cuidado uma dica importante aí quando vocês forem fazer os pagamentos dessa mão de obra cuidado, só pode ser feito pagamento com doc, TED, cheque nominal e cruzado se o prestador ali de serviço, se aquela mão de obra não tem conta bancária você de cara já tem um problema aí porque você vai pagar como? Se você vai dar o cheque nominal e cruzado, como é que ela vai fazer para depositar? Então, você, antes de contratar a mão de obra, tem que estar tá alerta, atento a essas observações. E aí, quem estiver dando uma cochiladinha, acorde, acorde, acorde, acorde, acorde, acorde, acorde. Que eu vou dar uma dica importantíssima. Não esqueçam de escrever nos cheques, não a ordem. Porque quando você faz o cheque e a pessoa repassa aquele cheque para outros e outros e outros, na hora que você vai fazer a prestação de contas, como é que você encerra a sua conta bancária? Como é que você finaliza a sua contabilidade eleitoral? Se você tem cheque na rua que você não sabe nem com quem tá, que não foram compensados. Aí você vai fazer a conciliação bancária. Beleza, você faz a conciliação bancária. Só que essa conta vai ter que ser encerrada. No dia 31 de dezembro, esse CNPJ vai deixar de existir e os bancos vão encerrar essas contas. E aí, é sua conta lá, pendente de julgamento, e aí? Uma simples palavrinha, algum, algumas simples palavrinhas ali escritas. Não a ordem. Não, isso vai evitar... Que você, não indossável, todas as outras, os outros sinônimos que vocês sabem muito melhor do que eu, que vocês são contadores, a em sua maior parte aqui, sabe melhor do que eu. Esses detalhes é que fazem toda a diferença, né? Eu sempre falo do detalhe, do detalhe, aí eu vezes falo assim, é, o diabo mora no detalhe. Mentira, quem mora no detalhe é Deus. É Deus que está no detalhe, iluminando tudo, tá? atentem-se ao que há. Aí cai numa outra coisa que conversava aqui com o Plínio anteriormente, logo no começo da nossa fala, que eu dizia assim, né, Plínio, eu, é, eu gosto de deixar, eu não gosto de dar material quando eu faço as palestras, eu gosto de pedir para o pessoal ir lá para o canal, para o meu canal do YouTube, Rita Gonçalves, que lá tem instruções, vídeos, aulas, tudo grátis para o pessoal, aprender e lá eu vou atualizando. Material fica solto no mundo, as coisas mudam, a pessoa fica estudando pelo seu material, aquele material já ultrapassado. Por exemplo, o material de uma semana atrás estava escrito, para quem teve material escrito, que não era permitido abrir, abrir contas bancárias, nem de partido, nem de candidato em bancos virtuais. Né? Do dia 28 do 7 para cá, é permitido abrir conta de candidatos e partidos em bancos virtuais. E aí, quando a gente fala sobre essa história, uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, dizer assim para mim, ah, professora, eu, eu, vou, eu não gosto de participar desses grupos de discussão, de WhatsApp, porque são perguntas muito básicas, né? É, é, são perguntas de pessoas que estão iniciando. Essa é uma matéria que não tem básico. Quantas pessoas experientes não sabiam, quantas e quantas, fazer a base de cálculo do percentual, dos limites dos veículos e da alimentação? Quantos achavam que gastos contratados eram o total dos gastos, ou o total das despesas que fosse, e não lembrava de tirar as despesas, os repasses a outros candidatos? Bom, esse então é um aspecto importante que eu considero aí. Lubrificantes, falamos do veículo, vamos falar do lubrificante, que é também né, a grande atração esse ano aí da, das palestras sobre prestação de contas, porque vieram regras diferentes para combustível. Antigamente, quando a gente fazia é, análise de contas que tinham... Muito combustível e pouco veículo declarado, a chamada incongruência das despesas casadas, era muito comum, e não tão antigamente assim. Vamos colocar aí, até recentemente, até umas duas eleições para trás, eles perguntavam assim, mas aonde está escrito que eu tenho que ter gasto de combustível somente com veículos que estejam declarados na campanha? Né? O que era o óbvio, mas o óbvio não existe. É claro que se você está gastando com um veículo e a legislação diz que todo veículo que é utilizado na campanha tem de ser de propriedade do doador ou do candidato e tem de estar registrado como uma receita estimável na prestação de contas, ela não está dizendo que você tem uma opção para isso. Ela está dizendo que é assim, ponto. Agora, a legislação se sofisticou um pouquinho. Ela disse o seguinte, de toda nota, é, o que ela quis dizer, né? Ela diz de outra forma, mas eu vou falar para vocês de uma forma que vocês vão assimilar melhor o que está dito lá. Toda nota fiscal que você tiver lançado na sua prestação de contas, referente à despesa, com combustíveis e lubrificantes... Nessa nota fiscal, no corpo dessa nota fiscal e nos lançamentos que você fizer no SPCE, esse combustível vai ter que estar vinculado a ou veículo que está locado, documentado na campanha, ou veículo que está cedido, documentado na campanha, ou veículo que participou de carreata e que você pode abastecer com até 10 litros de combustível. Eu já ouvi perguntas do tipo: "Professor, eu vou ter que torcer para minha carreata não ter veículos? Porque se tiver 200 veículos na minha carreata, eu vou ter que colocar 10 litros de combustível em cada um?" Não. Não, nada disso. Nada disso. Quer dizer o seguinte a legislação. Candidato, você pode gastar com combustível você pode abastecer os carros veículos, os carros cedidos, os carros locados. Você não pode abastecer o veículo do próprio candidato, o veículo que ele está utilizando na campanha, perdão, não é do próprio candidato, o veículo que ele está utilizando na campanha, pode ser dele ou pode ser no locado. Você pode usar, se você decidir abastecer carros em carreata, você pode colocar até 10 litros de combustível em cada carro que você decidir, mas você vai ter que declarar na prestação de contas esse evento de carreata que dia foi. Que dia que aconteceu esse evento, quais eram os carros que estavam envolvidos, que você abasteceu. Todo o detalhamento lançado lá no SPCE você também candidato vai poder gastar combustível com geradores lá nas cidades do interior tem cidades muito pequenas ação de geradores permite agora explicitamente na letra da lei que ele utilize o combustível para é, geradores também é isso? Vai lançar o evento da carreata, vai fazer o seu controle, vai ter controle das placas, das letragens. Detalhe, anota aí do ladinho. Esse relatório a legislação quer semanal. Toda semana eu tenho que fazer um relatório. Você pode fazer um relatório só para a campanha inteira. Você só tem que, neste relatório, ter a letragem e o gasto semanal. Você tem que ter ali seus subtotais semanais. Ah, mas eu quero fazer um relatório por semana. Você pode. Na hora que você for digitalizar os documentos para colocar nas despesas, os documentos vão ter que ser todos unidos, esses PDFs. Essa é uma outra dificuldade que certamente ah, vocês vão sentir bastante nessa eleição. Eleição passada isso já aconteceu, foi bastante sacrificado para quem não estava preparado. E nessa eleição, novamente vai acontecer. Vai ter, vocês vão ficar aí preocupados. É um PDF que tem que ser com OCR, que é aquele que tem a leitura ótica, o reconhecimento ótico de caracteres. Ou seja, um PDF que é possível ser pesquisado... Isso para que na hora do confronto do SPCE de vocês com o SPCE da Justiça Eleitoral, módulo analista, tudo seja confrontado e qualquer incongruência seja ali apontada. Então, gastos com combustível nessa eleição terão que ser rigorosamente planejados e estudados. E aí eu vou colocar uma pitada de alarme de alerta. Nós temos o Pardal. O Pardal é o aplicativo da Justiça Eleitoral que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fotografar ou filmar qualquer situação que ele considere que há ali algum indício de irregularidade na captação de votos de recursos ou em gastos ilícitos. E transmite aquilo ali no aplicativo, no celular, para a Justiça Eleitoral. Inicialmente, inclusive, ele pode fazer isso até de forma anônima. Nessas carreatas, cuidado, porque a população, o adversário de posse do Pardal, ou mesmo vocês na contra-campanha, cada um sabe aí a estratégia que vai utilizar nas suas eleições, o que vai filmar e fotografar de carro sendo abastecido... De candidatos ou de pessoas que vão estar envolvidas em carreatas. E que, para depois fazer o confronto na prestação de contas, a gente sabe, aí é muito comum, a gente ter é, alunos que já fizeram, aí montaram dossiês durante toda a campanha, para o final, lá na hora que o candidato prestava contas, a pessoa ia lá e refutava item a item daquilo que, estava, que foi levado a exame contra aquilo que foi documentado nas ruas. Então, cuidado, planejamento, correção, né? Não adianta mais ficar dando espaço para a criatividade, acabaram, os, cortem os limites da capacidade criativa da burro, né? Não há limites, Eu já ouvi pergunta de todas as formas, principalmente por conta dos limites baixos do financiamento, todas as possibilidades que já foram pensadas de pulverização de recursos em CPFs. Quando vocês, vocês não, alguns candidatos ou alguns profissionais, não é o caso de vocês que estão aqui num sábado à tarde querendo ouvir o que é o correto para fazer correto. Mas quando essas pessoas que ficam na tentativa da bula estão pensando em algo, a justiça eleitoral, o núcleo de inteligência da justiça eleitoral, o próprio Ministério Público que vem atuando de forma brilhante nessas fiscalizações, já pensaram... Né? Não se superestimem em capacidades né? criativas para brechas e burlas. Então, nesses confrontos vão ser detectados. Esses CPFs agora todos que participaram aí do auxílio emergencial. Ah, professora, já li lá no alunos no meu curso online. Mas aonde está escrito, professora, que essa pessoa não pode fazer doação para a campanha? Isso é um ato antidemocrático. Eu só acho o seguinte, eu não sou legisladora, né? não fui eu quem decidi isso, mas eu acho que se a pessoa tem recursos para doar para a campanha, ela não necessita de auxílio emergencial. Então, de fato, há um problema aí. Vocês viram aí, publiquei nos, nos meus perfis, em todas as vezes mais de 620 mil doações irregulares, solicitações e recebimentos irregulares desse auxílio emergencial. Sendo que 230 mil eram empresários. Né? Aí ocorrem aqueles jantares de adesão, aí todos os, os é, funcionários da empresa compraram o convite para o jantar lá de 500 reais, mil reais, 1.500 reais. Será que aquilo não vai dar um indício da pulverização da pessoa jurídica nos funcionários da empresa? Os bancos de dados de profissionais desempregados, os bancos de dados que vocês sabem, inclusive do registro da, de, de gráficas, que sequer tem é, funcionários e produzindo materiais em quantidades absurdas, sem nem a capacidade produtiva. Gente, tudo isso agora é confrontado, é outro mundo. Agora é um mundo interligado, os bancos de dados são todos compartilhados. Não dá mais para achar que era como antigamente, que a pessoa até selecionava, essa nota vai, essa não vai, vamos fazer a conta aqui no final, qual nota que a gente lança? Secretarias da Fazenda mandando as notas todas, tudo que for é, emitido contra o CNPJs de candidatos e partidos chegam para a Justiça Eleitoral. Temos a circularização ainda, que é a provocação que a Justiça a Eleitoral faz a todas as pessoas físicas e jurídicas que são aquelas que participam já como doadoras de campanhas em, em campanhas em eleições anteriores, para informarem as doações feitas, os gastos realizados. Tem ainda as informações voluntárias que o próprio fornecedor, o próprio doador pode entrar lá no site, se cadastrar e fazer a, a sua informação. Né? Então, são muitos e muitos e muitos detalhes que se não houver uma equipe coesa, integrada, atualizada, estudando constantemente, sem egos, quanto mais simbiose esses profissionais tiverem, quanto mais humildade diante do conhecimento essas pessoas tiverem, melhor será o trabalho que vai ser prestado. Prestação de contas eu sempre falo, prestação de contas consagra, mas ela também condena. Eu já vi candidato ficar inelegível, candidato que vinha trabalhando quatro anos de uma eleição para outra, saber agora, por mim, eu dar a notícia para ele agora, no mês de maio, que ele não vai participar da eleição, que ele vem se preparando de 16 para cá, porque na prestação de contas dele, sem validade legal, e aquelas contas foram julgadas como não prestadas, ele não sabia o advogado perdeu o prazo da diligência, nem viu a diligência, precluiu. E aí? E ele soube por mim, quando foi me pedir uma certidão de quitação eleitoral, lá no meu cartório, eu estou chefe de um cartório eleitoral aqui em São Paulo, um cartório imenso, com quase 600 salas de votação, quase 50 escolas. Esse eleitor meu, então, de quitação para ir adiantando as certidões para o registro de candidatura e viu que constava ali que ele está inelegível. Porque aquele profissional que o assessorou encaminhou os extratos bancários do terminal eletrônico. Vejam vocês, ele tinha oportunidade de se defender? Tinha. O, o advogado não perdeu o prazo. Ah, mas ele não tinha que ter sido notificado? Ele foi, ele assinou alguma coisa, mas ele nem sabe direito o que que ele assinou. Porque ele tinha um advogado que estava tratando de tudo para ele. Outra coisa que eu ouço muito no balcão do cartório, toda vez que eu tenho que dar essa notícia triste, que a pessoa está inelegível. Ah, mas o partido me assegurou que ia fazer tudo por mim. Sim, há partidos que... Fazem tudo, ajudam, prestam seu, colocam seus profissionais para atuarem fazendo as prestações de contas de todos os candidatos. Eles não têm essa obrigação, o partido não tem obrigação de fazer prestação de contas de candidato. Mas é muito comum, principalmente em candidatos mais humildes, mais, é, com mais dificuldade, né, com sistemas, com a legislação, tranquilamente o, o partido pode ceder, né, pagar pelos Profissionais, contador e advogado. Só que alguns falam que vão fazer e não fazem. Outros não falaram que ia fazer, mas o candidato entendeu que ele ia fazer. Então, essa comunicação entre vocês, partidos e os candidatos, tem que ser muito clara, muito franca. Quem vai fazer sua prestação de contas é você. Agora estamos no mundo das contas judicializadas. Cada um vai ter que ter o seu, o seu advogado representando ah, professora, pode contratar pessoa física, profissional autônomo, pode contratar é, advogados de escritórios, pode contratar quem você quiser. Profissional autônomo, profissional, é, a empresa, não tem problema nenhum. Pode emitir RPA? Pode emitir RPA. Pode emitir, ah, eu sou obrigada a emitir nota fiscal? Só se você for empresa, né? Se não, você for um profissional é, autônomo, você pode fazer RPA. Ah, o candidato depois vai ter que fazer a DIF? Vai, vai ter que fazer a DIF. Se tiver retenção e recolhimento, daqueles pagamentos do imposto, de, da tabela do IR lá, se ela não mudou 1900 e alguma coisa, e a partir dali vai tendo, dependendo de cada valor, né, o percentual com a sua, o valor com a sua alíquota parcela redutora. Esses detalhes todos. Quem está assessorando tem que dominar, tem que saber, tem que prevenir, porque tem coisas que são possíveis serem sanadas, mas outras não. Exemplo, impulsionamento. Impulsionamento. Vocês podem muito bem no impulsionamento fazer a, a, quantas, quantas cargas vocês quiserem de impulsionamento dentro dos limites de gastos, mas vocês não podem esquecer que só pode fazer uma nova carga de impulsionamento quando tiver exaurido aquela. Se você ficar fazendo uma carga atrás da outra, os documentos não vão bater. Boleto, recibo, nota fiscal vai ser um aue. Outra coisa, tem que parar o impulsionamento um tempinho antes. Porque depois essa nota vai demorar muito para chegar. Tem nota que chega depois até da prestação de contas. E por fim, uma outra coisa importante para falar da dobradinha. Dobradinha, gente. Quem trabalhou em 16 e não se atualizou do que aconteceu em 18, dobradinha. Material em casada, material em dobro, é, cada um chama de um jeito, cada estado chama de um jeito. O material de publicidade conjunto em que tem ali o contador... O contador. Normalmente o majoritário e o proporcional, né? Aqueles dois candidatos ali no material impresso. Vocês já estão cansados de saber que tem que ter CPF ou CNPJ de quem efetuou o gasto com aquele material e também de quem fabricou, de quem produziu o material e a tiragem. Beleza. Primeira coisa, dimensões desse produto tem que estar onde? Na nota fiscal, Obrigatoriamente. Tem que se reunir com a gráfica antes da produção do material, para que eles saibam tudo o que tem que ter, tanto no material impresso quanto na, quanto na nota fiscal. Recomendo ainda que vocês, junto de cada nota, tenham digitalizado o modelo de cada material que foi confeccionado. No corpo dessa nota, todos os candidatos que foram beneficiados. Agora, como lança a despesa com esse material em dobrada? Se foi o partido quem executou, quem fez essa despesa, vai registrar integralmente essa despesa nas contas do partido. Os candidatos que foram beneficiados não estão mais obrigados a registrar essa despesa estimável se o material for em dobrada. Somente se for dois candidatos ou mais no material Isso faz com que o limite de gasto do candidato seja poupado Imagine que o profissional que não está atualizado Vai lançar esse estimável e vai comer uma enorme parcela Do limite de gasto desse assessorado à toa porque o artigo 38, parágrafo 2º da 9.504, diz que é opcional, é facultativo lançar, no caso, unicamente no caso da dobrada, a receita estimável na conta de quem foi beneficiado. A mesma coisa se for um candidato majoritário pagando para os candidatos proporcionais. Tá? Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem, a gente quer ir, quer ir para as perguntas, quanto tempo nós levamos até aqui já? Professora, é, pelo que eu marquei, uma hora. Como foi combinado, nós teremos 30 minutos aí para as perguntas e respostas. Espero né? que eu tenho... não tenha falado muito rápido, queria usar o não, tempo. Não, foi excelente.